Dicas para você lidar bem com o seu discurso. Se você não tem uma coisa boa para dizer, calhe a sua boca, queridão, queridona. Fica quieto, fica calado. Número dois, não fale mal de ninguém. Mesmo que o seu discurso seja baseado em fatos. Mesmo que a pessoa tenha ferido você, o que, que você ganha falando mal dessa pessoa? Sabe o que acontece? De novo, a emoção sai de dentro de você mesmo. Não é pelo outro, é pela sua saúde emocional. Você contamina a sua energia, você contamina as suas emoções, você contamina a sua vida. Outra dica: não reclame de nada. Outra dica: mude o seu discurso. Como também? Preste atenção às coisas boas da sua vida.